Beleza pessoal, estamos aqui, Fernando brasileiro e vamos para Liga Pokémon. Vamos dar uma olhada no nosso time. Vaporeon, Primeape, Charizard, Raichu, Dragonair e Machoke. Esse aqui na verdade é o Machoke que ficou para para Consolo. A gente poderia botar um lendário? Poderia. Teria algum outro Pokémon que a gente treinar? Também poderia. Mas vamos tentar enfrentar a liga com isso que a gente tem. Vai ser difícil? Vai ser difícil pra caramba. Vamos gastar itens? Sim, vamos pra caramba também. Então, bora. Primeiro, é a tiazinha dos pokémon de gelo. Eu já vou colocar uma Choke na frente. que daí ele vai ser a bucha de canhão. Ele que vai ser a primeira a vez quem vai enfrentar. Ó, o Jill Gong nível 52. Sabia que ele não ia aguentar muito? O Primeape tá aqui pra isso. Boa, bom de gelo. É um enfrentamento bom pra ele. É um, pro... é um enfrentamento horrível para o Dragonair. Slobro. Slowbro com o Raichu. Tio bronca, Raichu. Tem mais rápido que ele. Tu aguenta, rapaz. Cloyster. Cloyster. O Primeape dá conta. Se ele acertar o golpe, corte. Errou, errou. Eu tô... Ah mano, usou Spikes aquele Spikes, o que que acontece? Uh, toda troca de Pokémon Que não seja Pokémon Voador, eu tô mudando A Jinx, a Jinx ela é Gelo e Psíquico Então eu vou manter Que legal ficou a Jinx Vou manter o Primeape, só para não tomar aquele dano de De queda desnecessário Lá vem o Lapras, o Lapras é uma desgrama. Nossa, que bonita que tá lá para Eu tenho uma lá né, mas ela é nível 25. Vamos usar a nossa bolsa. Eu vou, eu vou zerar o som aqui só para não ficar estralando no ouvido de vocês. Eu vou usar aqui. Um reparo tudo. No Raicho. Beleza, foi pro saco O Raichu é o mais perto de conseguir fazer alguma coisa Aí O Charizard ele não vai tomar dano né Que ele é um pouco do tipo voador Mas eu achei que eu ia conseguir tirar muito mais dano com o terremoto Então vou balançar o Vaporeon e vamos trabalhar nos itens. O Reviver ficou longe. <risos> vamos reviver o Raichu. Vamos reviver o Primeape. Vamos usar. Vou reparar tudo no Vaporeon, que ele aguenta. Para tudo no Raishu. repara tudo no Prime Map. Aí, o primeiro no Prime Map, se acertar o golpe corte, boba Golpe corte já é muito efetivo. Já no número 53, muito bem. Já foi a primeira a tiazinha dos Pokémon de gelo. Então vamos reviver aqui, vamos manter nosso time sempre em dia. Machoke, Vaporeon. Para tudo aqueles Max Reviver ali é para emergência. <risos> é só para a última opção. Aí para beleza. Agora é o Bruno. O Bruno ele tem dois Onix e Pokémon do tipo lutador. Teoricamente ele é o mais fácil de enfrentar. Não quer dizer que vai ser, né? Vamos lá, Bruno. Mestre Bruno mandou uma Onix. Aí, o cara machou que conseguiu levar alguém, tá ótimo Se ele vai mandar, tipo, lutador, eu vou mandar o Charizard Ai, ai, ai Aí, esse foi o disco voador, Machamp Olha que legal que tá a Machamp aqui, sim, ela tem uma arma mais adulta de lutador E as tranças, tipo, seriam os, os braços extras da Machamp Ai, ferrou <risos> Onda Trovão, Primeiro primeira coisa, eu vou ter que paralisar essa mundice Meter raio em cima do outro <risos> Aí, Machamp foi pro saco Onyx Onyx, a Vaporeon da conta <risos> o Vaporeon ainda tá no nível 49 Lee vamos ver se o Vaporeon consegue fazer um enfrentamento Aí, a Margit, Opa, crítico muito Ah, meu Deus, dois de vida Boa, Vaporeon Beleza, já conseguimos o segundo delete dos quatro Vamos dar aquele reviver básico No Charizard No Machoke Vamos recuperar tudo Reparar tudo no Machoke Lizardo E Vaporeon Agora, se não me engano, é a Agatha e seus Pokémons Fantasmas. Bora. Tiruri, tiruri, tiruri. A Gengar, cara, que bonita. Estilo empregadinha, mas achei bacana. Eu não tenho nada que afete ela aqui. Eu acho que eu vou que Cara, se alguém ficar usando esses Double Tinha, eu tô ralado. É, não tem nenhum ataque. Tem que lançar o Raichu pra ver se ele aguenta alguma coisa. Onda Trovão. Esse aqui eu sei que ele não erra. Onda de Choque eu sei que ele não erra também. Ah, aí paralisei ele. Pelo menos isso. Acerta Charizard Ah Charizard Acerta mano Um que tu acerta Vai Charizard, acerta mano Ah que droga Double team do, do Gengar Foi muito efetivo Aí agora é o Golbat Vou tentar, tentar o Gobot Metendo um Raio Aurora O problema é que meus Pokémon são muito fracos Ainda são muito lerdo Ataque tá rápido Ah mano, ataque tá rápido Aí, boa Vaporeon Agora é um Warbock Quero Warbock vou tentar fazer algum dano Com o Vaporeon Muito bem Aí, ferrou -se. Eu vou ter que trabalhar um pouquinho nos itens agora vamos fazer aquele trabalho de reviver nossa repara tudo ainda mais um reviver então, vou aproveitar porque o Primeape aqui ele é meio desnecessário nessa turma aqui o vento de fogo deve resolver, beleza, eu vou trocar porque um Ganger é complicado Ah, durou os quatro de vida necessário, muito bem Ah, rapaz agora foi Na hora que eu precisava era o Ganger pelo menos perder um, um turno Agora vem o Hunter, a ah, Hunter é bonitinha, eu tenho a Hunter. Não, me fez dormir mardito Repara tudo, eu tenho... Cura tudo Opa Aí acordei, Blast Bird, foi esse, já foi o Hunter, beleza, agora é o Lance, cara, o Lance, ele é o mestre dos pokémons do tipo Dagrão Se tivesse o Chaves aqui, né, que é um, um valente herói matador de dagrões, mas não tem, então vamos chamar nossos pokémons de gelo Deixar o time todo em dia agora. Fechou. Pessoal, não esqueça de se inscrever no canal aí. A série não tá acabando ainda. Se a gente conseguir zerar aqui o Elite dos Quatro, a gente ainda tem o Gary, que é o nosso rival. E depois teremos missões na Seven Highlands. Então, bora. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Não precisa dar grão. Vai ser difícil. Mas dá pra tentar fazer alguma coisa. Gaira dos... Adoro Gairos Hyper high, perfeito Hyper high, ele perde um turno Tudo que o Charizard nem precisou usar Dragonair número 54 Vai vir uma Dragonair Cara, eu não lembro se ele tem mais algum Gairos algum Agora Então se vai vir de Dragonair Eu vou ir de Dragonair também Ah, duas, duas Duas gêmeas Aí, Nevasca, muito bem Pajada de fogo Nevasca, essa nevasca aqui o ruim é acertar né, vai tomar banho Vaporão, Rayo Aurora Não Aguenta Boa vaporão. nível 50, aí sim Mais uma Dragonair Vamos gastar esse Rayo Aurora aqui enquanto eu conseguir Boa vaporão. levou mais um Agora o Dragonite eu vou tentar paralisar primeiro o Dragonite Nossa, que bonitinha Dragonite faz um, uma combinação bacana Uma combinação bacana com o... Beleza, tivemos alguns problemas técnicos resolver aí, bora, vamos chamar o Lizardo cara, não vai adiantar muito o Charizard contra esse Dragonite vou ter que fazer um revivimento gastar o um Max Revive agora ah, o vapor ele tá só paralisado, peraí aqui é com o vapor, não tem muito o que fazer Eu acho que ele usou um Hyper High, beleza por isso que ele me derrotou tão rápido, mardito. Atrocidade. Vamos usar uma Repara tudo também no Raichu. Show. Raichu, se eu conseguir atacar primeiro, eu paraliso ele. Show de bola. Ah, o cavalo não funciona. Ai, droga. Esqueci. Merlec. <risos> Eu repeti o ataque, não funciona, mas tá bom. importada Ah, a, Dra ah, a Dragonair foi pro saco. A Nossa, que bonitinho, Aerodactyl. Parece uma vampirinha pré-histórica. A Aurora. Acho que vai ter que ser no Surfer. Aí, beleza. Aí o Lance foi pro saco, gurizada. E a Dragonair não evoluiu aquela catinenta. Agora vamos enfrentar o nosso rival. O Vamos reviver Vamos reviver vamos, re... Ai. vamos reviver Vamos reviver Agora vamos recuperar né? Ah, eu vou, tô, só vou dizer que essa está sendo uma das vezes Mais tranquilas que eu consigo fazer A questão da liga, porque tem vezes que eu não Que eu passo mais trabalho Comprando item do que lutando Mas fora for reparar o nosso time tirando uma choke Que é Tá ali por tá. <risos> Todo na base do nível 50 Agora vamos enfrentar o da Nosso rival Pidgeot, Cara, ele levou o Pijote Até a liga Esse aí é guerreiro Nossa, o Macho que aguentou Um Aero Ace Vai Raichu Petal Dance Bora, vamos ter que levar esse cara aqui, rapaz. Ah, a Raidon. a Raidon ficou tipo uma guerreirinha de lança. Vou tentar meter um Prime que ver se ele consegue. Eita porra. Se foi o disco voador, surfar. Aí, super efetivo. Muito bem. Vou pôr o pôr no nível 51: Executor é o Charizard. Não tem outro. Ah, sobrou um resquício de vida. Show de bola. Lá vem o Blastoise, lá vem o Blastoise Vamos lançar o Dragonair pra ver se ele consegue tretar um pouquinho Pelo menos no mundo Trovão Aí Vai de pancada em pancada Quer dizer, não vai durar muita pancada, né? Mas o raichu agora deve dar conta Eita tá lasqueira Sobrou um ali ainda Será que o Terremoto vai ou ele vai usar item? Meu Deus, rapaz, levou todo o meu time. É, agora ferrou. Agora vou ter que trabalhar no item de novo. Vamos reviver nosso time. Vamos lá. O, o vapor ele, ele aguenta. Porque do tipo água e a hidrobomba ele não tem mais. Então vamos. Aproveitar essa situação, que nem eu falei, sempre, sempre tu tem que ter o um arsenal de item um dia, o teu estoque Repara tudo Vamos reparar tudo, todo mundo primeiro, que o vapor eu aguento Aí, o que é desnecessário Então, vamos morder Vamos morder, aí já foi Dragonair vai fazer aquela onda trovão esperta e vai de pancada pancada pancada pancada aí agora é a vez do raichu agora o raichu, ah não tem mais onda choque isso aqui é o suficiente aí onda choque foi se obrigou a ser o suficiente pidiot onda choque ficou estático já era alakazam é o último, casa Onda Trovão Beleza, estamos sincronizados Vamos ver se lançar chamas vai ser o suficiente, não, mas ah, o Blast Burn agora finaliza Ah, errou, Último lança chamas Blast Burn, foi pro saco Arcanine Só tem o Primeape Vamos ver se um golpe corte resolve nossa senhora, muito horrível Vamos usar um reviver no nosso Vaporeon Vamos botar o Charizard pra luta Vamos reparar tudo no Vaporeon Acho que a gente não morre ainda né? Vamos usar o Dragonair E reviver também um Raichu Não, eu acho que eu vou dar o repara tudo no Dragonair e usar Onda Trovão. Que o Charizard vai pro saco agora. Beleza, Onda Trovão. O Dragonair não deve ser. Isso. Não, opa, ah, droga. Com certeza ele não seria eliminado no golpe só. Ah, Dragonair! Tô a chance de brilhar. Aí, beleza. Conseguimos. Vencemos o nosso amiguinho, nosso rival. Vamos... o campeão da liga, vamos pro Hall da Fama. Hall da Fama do Moemon salvando o jogo. E era isso, pessoal. Agora vai ter aquela animaçãozinha de final. Próximo, vamos começar a fazer as missões das uh, Seven Islands. Temos muito Pokémon diferente para capturar, muita Rocket para enfrentar, muita coisa para fazer. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, depois temos a segunda parte da liga. Já falei demais, pessoal, e até a próxima...